Fala galera, eu vou do Fuzari, mais um vídeo pra vocês, Espero é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam na paz de São Canelas. Hoje o seu dia vai ser ótimo, porque São Canelas vai canonizar tudo o que você pedir pra ele. Mexendo... Já começo rindo, né? Tá mexendo nas teorias que eu guardo. O que vocês mandam pra mim aqui de teoria, eu vou guardando. Eu tava mexendo umas aqui, eu, achei... eu separei duas aqui, eu achei bem engraçado. Beleza é essa aqui, ó. Dá uma olhada. Essa foto é oficial, Ivan. Se for, tem duas Robins... No lado esquerdo <risos> Eu acho engraçado Eu acho engraçado ele fazer uma foto oficial E ele só notar que tem duas hobbies Mas olha o tamanho do Luffy <risos> o Luffy tá maior que o Sunny Cavalo. Surreal Aí não bastando eu achei essa aqui também Que é o sonho do Luffy O sonho do Luffy é ser um pássaro Aí obviamente eu questionei Por que o Luffy ser <risos> um é pássaro Que eu é o mesmo sonho do Roger Aí a dedução do nosso amigo Johnny é que depois das reações do Oden e do Barba Branca tem um quadro com pássaros. E sabemos que o Luffy quer ser o homem mais livre de todos. O que poderia ser mais livre que o Pássaro? Eu adoro essas deduções, velho. É tipo o Aramaki. Lembra do Aramaki? Três anos sem comer, procuraram um animal que ficar três anos sem comer, acharam o jacaré. O Almirante vai ter a fruta do jacaré. Então é isso, o Luffy e o Roger eles queriam a fruta do Morgans das fake news, ele queria ser um albatroz para ser o mais livre. Oi meu chata, <risos> genial, essa galera é muito bonita. Esse é o SBS, tudo que manda aqui é canonizado, não ri não, porque isso aqui vai acontecer. O sonho do Luffy é se tornar um pássaro e o Luffy vai ficar maior do que o Sunny, tá canonizado em nome de São Canelas, amém. Quer mandar tuas perguntas para aparecer aqui no vídeo? Link tá aqui na descrição, é só clicar. Deixar isso sua pergunta e vamos lá tirar essas dúvidas canonizadas. Vamos lá, o Rudra mandou uma bem legal que Depois que o nome de Laugh -tale, na verdade, foi mostrado como Lough Tale, eu tentei fazer um jogo de palavras com o nome do Luffy e pensei nisso. Monkey de Luffy pode ser Moonkey de Laugh, chave da lua, a risada. Quem sabe o Piece tem uma relação com a lua e Luffy, sendo Nika, é a chave. Lembrando que Joy Boy significa a garota alegre, então pensando que o Luffy... É Lauf ou risada. lauf teu significa o conto do Luffy. Muito legal isso daí, Rudra. Essa coisa de moon é bem antiga, na verdade. E eu gosto bastante, porque não só o nome do Luffy casa com algumas coisas. Eu lembro de ter visto essa teoria, onde colocavam o Monkey como moon chave para a Lua. Luffy sendo Deus do Sol, fica bem legal, porque tem essa conexão. Trouxe um vídeo sobre o outro olho da caveira lá, que pode representar a Lua. Também tinha... O Gol de Roger, o nome Gol, a família Gol, representando o Gol. Tipo, vai, siga em frente, o que casa muito bem com o Roger iniciando uma nova era. E Rox, na verdade, sendo Locks, alguma coisa que trancou isso. É interessante porque, eu vou ser sincero para vocês, eu não sei se é verdade ou não, mas surgiu que o nome do Shanks, já fiz esse vídeo para vocês, seria Locks de Shanks. E se você procura assim, na busca avançada do Google, tem esse nome citado lá por 2010, 2011. Diziam, dizem as lendas né, que isso foi dito por Oda, que vazou em uma entrevista, durante um evento. Eu confesso que eu acho curioso o nome Lox sendo citado quase, sei lá, 10 anos atrás do Rox ser realmente revelado. Então Locks Lox soa interessante, né? Lox de Shanks e depois temos Rox de Zibax sendo revelado. Olha, vou ser sincero que eu acho muito legal essa coisa de Monkey. Gol e Locks sendo casado perfeitamente. Moon eu gosto mais do que tudo, porque faz muito sentido. O Vida está com uma dúvida de como York pode ter o comando total do Serafim se todos são Vegapunks. Não era para cada ordem anular a outra e o Serafim estar em conflito de quem obedecer? Na verdade, como eles estão todos no mesmo nível, quem deu a ordem primeiro vai acabar sendo obedecido. Não tem como uma outra ordem ser colocada acima porque todos estão no mesmo nível. Então York já deu todas as ordens antecipadamente e qualquer que tentar fazer qualquer coisa agora não vai conseguir. Só vai parar quando os Serafins completarem as ordens que foram dadas, entendeu? Então por isso que eles não conseguem mandar eles pararem ou fazer qualquer outra coisa. Quando as ordens de York forem completas e não tiver nenhuma outra ordem, aí eles conseguem restabelecer Agora tem que ser alguém acima realmente para conseguir pará-los. No caso, o Gorosei. Catarina Devon deve estar chegando, talvez consiga se transformar no Garcia. E dar as ordens enganando aí os serafins, o que eu acho que é uma possibilidade muito real. Giovanni Luca 98 qual o maior feito de força de Opis na minha opinião? O maior feito de força física? Eu acho que é o Garp jogando aquela bola de canhão enorme no Luffy sem uma fruta, porque o Jesus Birds precisou da fruta da força para levantar uma montanha e o Garp casualmente <risos> jogou uma bola do tamanho de uma montanha no Luffy, mas... Pico de poder mesmo, o golpe mais poderoso que eu já presenciei em Piece, eu creio que sem dúvidas é a combinação de Big Mom e Kaido lançando aquele ataque combinado deles. Aquele é muito forte, é muito poderoso. É muito forte. Eu acho que é o pico de poder máximo. Mesmo Barba Branca e Roger, sim, porque eles estavam num confronto ali que parecia bastante casual, se pudermos falar assim. Ah, e o Shanks e o Garp são golpes únicos. Aqui temos dois Yonkou colocando tudo em um único golpe combinado. Então, foi muito poderoso com toda a certeza, beleza? Vamos lá, o tio Ghost. É possível a teoria do Mihawk ser filho do Ray Lee, ainda as idades não batem. Olha, possibilidade tem. Quanto a idades, bate perfeitamente. O Ray Lee tem 78 anos, Mihawk 43 anos, se não me falha a memória. Então a idade bate, o Ray estaria na casa dos seus 20 anos. O Mihawk está próximo ali do Incidente de God Valley. Tem essa teoria da Sha que pertencer aos piratas... Rocks porque ela disse Que o Garp perseguiu ela há cerca de 40 anos Atrás, já sabemos que ela vem de Amazon Lily Era a imperatriz anterior Mas pode ser filho? Pode, a roupinha deles é bem parecida Quem garante aí que o Shanks Procurar o Mihawk para os duelos Não é para desafiar por conta dessa amizade Do Mihawk ser filho do Rei, Não quis seguir seu pai na pirataria Ficou treinando para virar um espadachim E sabemos como funciona a coisa de família One Piece, né? Não tem os pais abandonam os filhos, vai pro mar, vai pra curtição Mihawk cresceu e agora tá aí Pode ser? Pode ser Eu gostaria que o Mihawk, na verdade, tivesse descendência lá do Cirano, Que é aquele espadachim que o Ryuma derrotou no conto do Monster Se o Oda canonizou o Ryuma e colocou o Zoro sendo um descendente do Ryuma Por que não fazer o mesmo com o Mihawk, colocando ele pra ser um descendente do Cirano? Eles são parecidos e eu acho que uma matéria é muito mais legal do que o Mihawk ser filho do Really. Vamos lá, o The Dragon Tá vendo umas coisas dos Piratas Rocks E vi que o Capitão John parece bastante com a Doutora Cureha. Mesmo ele sendo um cadáver <risos> Acho interessante isso Principalmente pelos trejeitos dele com garrafa de bebida Que parece bastante a Doutora Cureha. Será que o Capitão John não seria filho da Doutora Cureha Que tem 140 anos? Será que tem um parentesco aí com a Doutora Cureha? Tem a teoria, acho que muito viva na mente dos fãs Dela fazer parte dos Piratas Rocks Porque ela conhecia... A verdade sobre o D, ela conhecia o Roger. E acho que tem uns mistérios ainda para revelar um pouquinho mais sobre a Doutora Cureja. Ela vai ser mãe. A questão é o quanto isso é relevante para a trama. Porque o Capitão John, qual a importância dele? Nenhuma. A importância do Capitão John está no seu tesouro que o Bug vai encontrar. Que pode acabar sendo algo realmente... Muito legal, grandioso pra trama O quarto road de Poneglyph, apesar que surgiu aí agora O Capitão do Navio Negro Que cria Redemoinhos e é dito Que está com ele, esse quarto road De Poneglyph, mesmo assim Eu não sei qual relevância teria a Doutora Cureja Ser a mãe do Capitão John Eu acho que seria muito mais legal colocar ela, sei lá, como médica Dos Piratas Rocks Mas também não dá pra descartar que sim <risos> são bem parecidos A Doutora Cureja, 140 anos E o cadáver do John são igualzinhos Leoneime, o que você achou do Okji ser o décimo capitão do Barba Negra? Pessoas apresentaram descontentamento por conta de ser óbvio Particularmente eu não me incomodei Eu acho que o que incomodou as pessoas foi esse mistério Durante muito tempo ficou esse ponto de interrogação ao Okji sendo um aliado do Barba Negra E não ser revelado o décimo capitão titânico Eu até inclusive achava que seria o Monge Lobo. Sumiu, ele tinha um, um flerte Ele já de gostar um pouco do Barba Negra Mas não ao Kiji confirmado Como décimo Capitão Titânico Mas também cai nesse ponto, né? Por que demorou tanto tempo para confirmar isso? É porque eles gostam de criar esse mistério De criar debates, quanto, quanto mais as pessoas Teorizam, discutem Mais o One Piece Está em alta, tem engajamento Então ele sempre consegue manter Esses mistérios vivos na mente das pessoas Eu achei bem legal ele ser O décimo Capitão Titânico Agora resta a dúvida de ele é mesmo um Capitão Titânico? Ele escolheu seguir esse caminho? Ele abandonou completamente a sua justiça? Ou ainda está agindo secretamente junto da Sword? Ele e o Garp estão tendo um duelo ali que foi meio que combinado por olhares. Eu acho que pode acabar... As... Luffy tá passando aqui os pássaros. Os mais livres. <risos> Mas para quem ficou descontente com essa revelação óbvia, o que eu falo para vocês é... Mantenha os níveis de hype sempre baixo. nunca esperem muita coisa, porque quando vê uma coisa diferente e legal, você acaba se surpreendendo. O hype às vezes estraga algumas coisas, beleza? Matheus Lopes, e se o Barba Negra capturar o Garp, diga o Garp vai fazer uma execução tal qual a de Gold Roger? E a batalha final de Luffy e Barba Negra é para o Luffy salvar seu avô? Pô, seria muito legal, né? Isso seria interessantíssimo de ver se desenrolando, talvez a Cross Guild participando, porque eles estão colocando recompensas na cabeça dos marinheiros... Eu acho que isso aqui seria um desenvolvimento muito interessante Até porque teve aquele ponto do Garp não intervindo na execução do Ace Como seria o Luffy indo salvar o seu avô? Gostei disso, eu adoraria ver acontecendo Seria uma reviravolta bastante interessante para o mundo em si E ver como as pessoas agiriam ao ver o grande herói lendário pronto para ser executado E o Luffy chegando e mostrando para o seu avô o que ele deveria ter feito em Marineford Vamos lá, o João fosse. Será que o homem com as marcas de queimadura não pode ser o Odin? Vou listar porque penso isso. Ele sabe ler poliglifes. Se ele estiver vivo, tem marcas de queimadura. Isso é um fato. Quando a Toa que fugiu, pode ter ido ao seu resgate. Ele sabia onde estavam os poliglifes. Está aguardando um para a nova geração. E os redemoinhos podem ser provocados por outros tripulantes. E não necessariamente por ele. Até porque Roger vs. Chique teve tempestades acontecendo. Sabe por que não é o Oden? <risos> porque o Oden não sabe navegar, pô. <risos> ele não tentou sair de Wano um, um monte de vez e quase morreu afogado todas as vezes? Como é que agora ele é capitão de um navio? Então o Odei não sabe fazer nada. Não lembro nem falar que ele tem navegador, porque não. <risos> o realmente morreu. Eu, acho que eu prefiro que continue assim. Mas eu posso falar com toda certeza que não é ele o Homem com as marcas de queimadura. Eu duvido que ele ficaria navegando com uma pedra enquanto o Kaido... Estava massacrando o seu país. Não faz sentido, entendeu? Não casa muito bem. Ele certamente voltaria para ver seu filho, seu pai, o seu país. Ele libertaria o ano de alguma forma e sempre tentaria fazer isso. Beleza? Quem é o homem com as marcas de queimadura? O sal ainda é uma aposta boa, viva. É o que confundiu um pouco. É esse navio negro e quem queria redemoins? Porque era quase certeiro o Sal ser o homem marcado pelas queimaduras enquanto ele estava em Euba, ali. Mas agora que está no navio, você fala, pô, por que ele tá no navio? Por que ele não tá lá em Elbaf? Por que o Poneglyph tá ali e não na Terra dos Gigantes? É uma pessoa completamente nova. Pode ser, pode ser o Chique Leão Dourado. Marca de queimadura no Chique não combina muito bem. Pode ser o Douglas Bullet. Será que o Uda vai trazer um vilão como esse? canonizando ele? Acho um pouquinho difícil. Pode ser o, o, a figura lá na capa do Crocus? Tô apostando alto que pode ser essa figura misteriosa. Quem sabe é o Capitão York lá do Brook, que tá vivo ainda assim. <risos> ele é o homem com as marcas de queimadura. Foi visitar o Crocus e agora está em um navio negro carregando esse último road polyglyph. A questão é por que esse cara tá navegando com uma pedra dessas no seu navio. Pode ser o David Jones? Pode ser o David Jones. O que mais? O Dragon? O Dragon eu acho que não é. Não faz sentido o Dragon. O Dragon está no paraíso. Todo mundo sabe o nome do Dragon. O que chamariam ele de Homem com Marca de Queimadura? O Vento Grama já foi mostrado. Tem um dragãozinho lá. Não tem nada a ver com o um Navio Negro. E aí tem esse cerne da questão de criar redemoinhos. Como isso é possível? Os Homens Peixes já vimos fazer algo muito parecido. Mas flertaram ali que pode ser uma Akuma no Mi. Então uma fruta... Com algum tipo de poder que possa bloquear as correntes marítimas para fazer redemoinhos. Eu acho bastante interessante. No fim de tudo, eu acho maravilhoso como o Oda consegue plantar a semente da dúvida novamente em algo que já tínhamos certo. Como aconteceu com o Alkiji, né? O Alkiji é da Sword, com toda certeza. O Alkiji é do bem. Aí o Oda achei não, ele é capitão titânico. Ele se aliou mesmo. Caramba. Esse capítulo 181 foi uma das coisas mais legais que eu li em One Piece. Por conta de quebrar tudo que eu achava que era previsível. Sabe quando você tem certeza? Você estufa o peito e fala, vai acontecer isso daí. O eu falo, não, calma, calma jovem, respira. Respira que você está errado. <risos> Esmagou tudo que eu tinha certeza em um único capítulo. O homem com as marcas de queimadura pode ser um personagem novo e não revelado ainda. Pergunto para você aí, quem você acha que é? Pode ser o Oden, pode ser o Dragon. Pode ser o Chiquilhão Dourado, pode ser um personagem novo, pode ser o Fisher Tiger, algum outro Homem Peixe, um tripulante do Roger. Quem que é pra você? Coloca aqui nos comentários, quero saber o que vocês acham. Jusenilda Pereira, comecei a ler mangá de Hunter x Hunter, estou no capítulo 5, você recomenda que eu me pro anime ou continue lendo o mangá? Eu sempre recomendo a fonte original, o mangá, porque tem muito mais coisas, Por exemplo, o anime... De Hunter x Hunter é bom, ele só apressa alguns pontos da história. O 2011, tá bom? Porque o 99 tem muito filler acontecendo, muita coisa colocada ali que realmente não bate com o que acontece no mangá. Então fica a minha recomendação. Sempre que você tem a fonte original, vai por ela. Porque a história é muito melhor. Porém, eu não descarto também de recomendar que você veja as duas obras. Eu, particularmente, gosto muito de ver depois a animação. Porque eu adoro ver... As músicas, toda a emoção que é passada, que não se consegue fazer às vezes no preto e no branco, nas folhas. Enquanto a animação consegue trazer um, um frescor, alguma coisa nova, beleza? Continua pelo hangar, depois dá uma assistida no anime. Se você tiver com pressa, o anime é a melhor escolha pra você, sem dúvida. Vamos lá, o Agiton37, acha que o Pirata com Tapa Olho pode ser Joy Boy no final da série? Pra quem não está familiarizado com isso, galera, meados de 2007, o Oda ele fez essa arte aí e ele acabou dizendo que ele queria desenhar um jovem que chegaria ao ponto de ser um pirata realmente que usa um tapa-olho. Porque ele acha, ele acha o tapa-olho pra um pirata no mundo de One Piece o ápice, sabe? O apogeu de realmente ser um pirata. E por isso que ele nunca desenhou nenhum pirata com um tapa-olho dentro da série. Ele acabou dizendo que quando um pirata com tapa-olho surgisse... One Piece estava no seu é, final. Como ele disse essas palavras, ficou um tanto quanto ótimo. desenhou, né? O Luffy seria esse pirata com tapa-olho, que eu acho que é a principal aposta, pode vir a acontecer. O Barba Negra já foi desenhado nos seus rascunhos originais com tapa-olho também. Porém, agora tem essa nova figura, o capitão do navio negro, que pode ser... O tal pirata com tapa-olho, uma verdadeira lenda à espreita. Porque assim, não necessariamente o Oda precisa manter algo que ele disse há 85 anos atrás. Ele não precisa colocar o Luffy para ser o pirata com tapa-olho. Mas ele pode representar que a sua série está no final, inserindo essa lenda, a espreita com tapa-olho. O que eu acho que seria muito legal se esse capitão do Nova Pirata for um personagem novo, alguém já conhecido, mas que tem o tapa-olho. Se surgiu o tapa-olho nesse pirata que eu gosto, eu acho que vai acontecer. Pode anotar, vai acontecer. É o cara que tá com crocos e ele tem um tapa-olho também. <risos> A série está no final. Pode ser o Joy Boy? Pode. Segundo o Oda, inclusive, seria o próprio Luffy, já meio que confirmado, sendo esse pirata. De repente ele mudou de ideia e quer nos surpreender. Coloca barba negra ou coloca essa outra figura misteriosa. Tá bom? E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, uma bênção especial de São Canelas... Você vai, a partir de hoje, se tornar um pássaro. Vai realizar o seu sonho de ser mais livre e poder voar por aí. Esquece de deixar suas perguntas. Gostou desse vídeo? Também deixa o like. Até a próxima, meus amigos. Muito obrigado por assistir. Valeu.